Muito bem, doutor Fabiano já ao meu lado, Marco Fabiano Venturi E uma preocupação que atinge a todos Até a mim, todo mundo fica preocupado com isso Todo homem quer ter uma vida sexual tranquila, normal, não é isso? Mas a ejaculação precoce pode acontecer com qualquer um de nós, hein? Eu, você, podemos ter esse problema Doutor Fabiano fala sobre isso Doutor Marco Fabiano Ejaculação precoce, todo mundo pode ter? Pois não, a ejaculação precoce é um tipo de disfunção sexual muito frequente, é a mais frequente, né? porque ela pode atingir 50%, quer dizer, a metade dos homens em uma determinada fase da vida. Ela pode ser desde a juventude, desde quando o homem começa, inicializa a atividade sexual, e ela é primária, chamada de primária. Ou ela pode acometer em uma determinada fase da vida. Eu posso estar bem e de repente. Pode, de repente, ligado ao estresse, ligado a preocupações emocionalmente é, afetado, você pode passar a, ejacula a ejacular precocemente. Por quê? Trabalho, modernidade, estresse, preocupação... Preocupações, estresse, medo, depressões, ansiedade, muito frequente, então a pessoa pode passar a ejacular. O mundo moderno é propenso a isso, então? Exatamente, então a metade dos homens, em uma determinada fase da vida, pode ter isso, é muito frequente, é a disfunção sexual mais frequente do homem, ejaculação Sim. precoce. Quando se fala em idade, é a partir de alguma idade? Não, o senhor já falou que pode ser qualquer idade. Mas, assim, normalmente é a partir de um determinado estágio da vida? Pois é, a primária pode acometer desde que começa, Sim. né? Desde a juventude, né? Desde a adolescência. E a secundária pode acometer qualquer momento. Um momento de estresse no trabalho, preocupações, certo? Um ente querido que vá falecer, ou então pressão no trabalho. Então, a pressão. São coisas que levam a pessoa a estar preocupada com alguma coisa, com dívidas, uma série de fatores. E aparece essa disfunção. Exatamente. Antigamente as mulheres não reclamavam muito Sim. disso. O homem tinha aquela ejaculação rápida e a gente tem que aqui, cabe aqui é, é, conceituar o que é uma ejaculação precoce. Sim. A gente considera ejaculação precoce quando mais das, da metade das vezes que o homem tem a relação sexual, ele tem orgasmo antes da mulher. Certo. Em outra definição também, a gente cita que o tempo, se ele tem um orgasmo antes de cinco minutos, ele é um ejacuador. É preocupante. Já. É preocupante. Inclusive é motivo de muitas brigas, às vezes separações, porque a mulher não consegue chegar ao orgasmo. É o desempenho sexual fica Exatamente. comprometido, não é? Exatamente. Mas o senhor tem uma importante, uma importante recomendação. Diz o senhor aqui que eu tenho a informação... E o Dr. Marco Fabiano diz assim, é importante frisar que não é prescrita injeção no pênis para tratar a ejaculação precoce. Já pensou? Principalmente nessa faixa etária, 35 anos, Exatamente, é isso? É. isso pode até causar uma fibrose peniana. Como é que fica essa história, doutor? A ejaculação precoce ela é um problema psicogênico, de origem psicológica. Né? Não é de injeção. É, e a injeção faz uma, uma espécie de ligação direta, Sei. de ereção, Sim. e que mantém o, o pênis ereto por vários minutos, até a hora, Sim. E isso vai causando uma deterioração no pênis. Você vai, um, um medicamento ácido vai causando uma fibrose, que é uma aderência do corpo cavernoso e quanto mais jovem se inicia isso, mais propenso ele ter no futuro. Inclusive, uma síndrome chamada Peyronie, que a tortuosidade do pênis, pode acontecer. Não cura nem a ejaculação e ainda causa outros problemas. Ainda problema. causa outros problemas. Então, a gente deve evitar injeções para a ejaculação. A injeção é uma fase bem tardia em pacientes com certa idade, que você não consegue resolver, porque o tratamento é um tratamento que vai interferir na mente. O tratamento, porque a origem é psicológica. Você usa medicamento e aí você consegue controlar isso. O medicamento retarda o orgasmo, a ejaculação, e você consegue controlar isso facilmente. O doutor Marco Fabiano Venturi, ele já está convidado é compulsoriamente, ele já vai ter que vir é, periodicamente, porque é um assunto, né? É um assunto da natureza do homem, da mulher, esse assunto, de, o assunto sexual Então nós vamos convidar o doutor Marco Para falar sempre sobre um assunto né, Tão importante como sexual Tá certo assim? Então, brevemente, o doutor Marco está voltando ao café com leite Para conversar com você Doutor Marco, obrigado pela sua Bom participação dia. e sucesso hein? Obrigado.